Hello, amados, olha nós aqui no nosso projeto Ascensão. <risos> Oiê, olha gente aqui mais uma vez para trazer racionalmente sabe lá o que, mas eu sei que é muito amor e muita paz e mais um passinho aí para a gente ficar tanta coisa chegando e é sempre um prazer ter vocês aqui conectados com a gente para a gente sempre dar cada vez mais um passo, um passo à frente. Né? <risos> Obrigada, viu, Beth? É lindo esse projeto. Muito feliz de estar por aqui. Nós estamos felizes, a gente fica tão, tão felizona, babando, né? Com tudo isso que a gente faz tudo isso que eles trazem, gente, é muita coisa, é muito gostoso. É, eu, eu sou suspeita para falar, porque quando eles me trazem as coisas assim, é de bom, Ok. Ok? Ok, ok. Eu sou uma pessoa Ai, de Deus. poucas perguntas. Não sei se, é. se vocês repararam, mas eu não sou uma pessoa de fazer muitas perguntas, eu sou uma pessoa de poucas perguntas. Então, quando eles me trazem as coisas, né? me trazem as intuições, me trazem os trabalhos todos, eu nunca pergunto por quê nem para quê, né? Eu só faço. E isso me dá um conforto. Conforto grande na alma. A Marisa está congelada. Mas, enfim, gente. Gilma, Pamela, Lourdes, Maria Darcis, Sara, Luci, Maria Holanda, Rosilene. Cátia Lisboa, Rita Abreu, Karina, Liliana, Márcia, Denise, Delgado, Yara, Ana Paula, Mirela, Yara Campos, Aldra, Cláudia, Cátia Duran, Liz, Denise Coqueiro, Cláudia Bonini, Cátia Lisboa, Flávia Alessandra, Marlene, Slip Hat, Simone Trivelato Rogério Cadê natureza e meditação Jaíson Ana Luz, Ercília Isabel Cristina tem tanta gente Luiz Leite Beta Márcia da Penha. Sandra Souza, Denise Sena, bem-vindos, amados! Nós amamos, ainda mais quando estamos aqui com vocês, esse público que a gente já conhece, né, Marise? <risos> ah, a Marise está congelada, gente. Turma, olha. Tá, estou vendo a conexão. É, a minha. <risos> é, mas que é... no street que só contém é, até agora, é... né? Mas quando eu entro no stream, por alguma razão, fica assim, né? É, mas é, mas ó, obrigada por cada um de vocês. É. A gente... Tá bem, bem complicado. Vai pelo então. Zoom. <risos> nós vamos encontrar outra alternativa para que a gente possa ah, não ter sim. mais dessas questões. É, eu me mudei né, e coloquei uma internet. Gente, aqui falando é, a questão da cocriação, tá? Vamos, vamos dar um exemplo aqui de cocriação. É, eu tinha questões de internet sérias, vocês sabem, vocês acompanham, vocês sabem que de vez em quando o negócio caía, sumia, isso e aquilo, aquilo outro. Cheguei aqui nessa casa, não tinha ideia das, das internets que tinham aqui, quais eram as redes, qual era nada. Aí alguém me disse assim, olha, quando você for botar internet, fala com minha sobrinha. Aí eu, tá bom, me passa o um número. Ela me passou o um número, era um número fixo, era o um número da empresa. Eu pá, liguei, é, não falei com a sobrinha dela, né, mas enfim, a pessoa que me atendeu, é, fez o agendamento, veio aqui e colocou a internet. E o meu filho, que acompanha essa parte de internet, disse que nós nunca tivemos uma internet tão boa, que essa é a melhor internet que já, nós já tivemos, até melhor do que a de Portugal. Ai, que então, maravilha! A gente precisava de uma boa internet, agora a gente tem uma boa internet, eu acredito Oi. que a gente não tenha mais problema com relação Pessoas. a isso a gente tiver, vai ser lá com ele, <risos> mas enfim... <risos> Mas aqui é o nosso projeto Ascensão. Ah. E eu estou muito feliz sempre de estar aqui com vocês. Viu? Olha, é, para variar, né? Preciso ser sensata. Com o meu estado de hoje, desse momento aqui, eu tô eu tô tentando aterrar de todas as maneiras. Mas eu sinceramente, eu hoje por alguma razão não estão permitindo, né, então assim, eu é, estou eu 100% deslocada, é, eu tô, estou tô em to todos os cantos, eu não sei nem explicar para vocês, assim, é, eu me sinto em muitos outros lugares, mas eu vou me esforçar aqui para trazer algum, alguma síntese, alguma coisa para vocês, tá, é que realmente eu não, não esperava, foi muito fortão o processo que a gente acabou de fazer no Sim. Expansão 3. Então, é, eu estou girando e fazendo processamento de dados na fonte, e, e é muita coisa é, para trazer. Então, eu preciso primeiro viver isso, para depois processar o dado, os dados do que o grupo necessita, que é uma outra alçada. Então, é como se eu tivesse em duplicidade, para variar, né? Mas eu vou, eu vou conseguir trazer sim, né? A gente faz tudo a toda hora, é, é uma adaptação só, que agora está tão rápido, todos os dias é uma adaptação nova. Gente, tá, preciso falar o que aconteceu com esse corpo agora? É isso, Miguel? tá bom obrigado uh, ele tá falando o corpo quando ele se expande ele morre ele morre não a morte que vocês conhecem é uma morte de padrões de personalidades é um até logo mas sem ser aquele até logo. Você se despede. Você se despede daqueles que foram seus familiares. O sangue não é mais o mesmo. As famílias, elas se ampliam. E não dá para sentir a verdadeira família na fonte que tudo é se vocês estão tão presos e apegados a um reduto, tão pequeno, mas tão importante, porque não se trata apenas deles, destes que vocês nasceram, ou das famílias que vocês compuseram, ou mesmo seus filhos, para quem os teve, humanos ou não humanos, a grande questão é que vocês vão morrendo, para voltar para casa é necessário, porque o que vocês foram antes, não tem distinção neste outro lugar, que sempre foram vocês, na fonte que tudo é, e por vezes quando vocês passam por essas mortes, Muitos de vocês têm vislumbres delas e sentem que um algo está desmoronando dentro de vocês. Mas comecem a perceber que é mais profundo ainda. É muito mais profundo. E que vocês até criavam resistências e a maioria ainda criará, mas todas elas serão deixadas de lado porque é inevitável transcender neste lugar onde vocês são a verdade de todas as formas neste amor incondicional então está na hora de vocês permitirem com que Fora usado até então e que fora importante até então para a subida iminente até a fonte criadora. Que seja deixado onde tem de ser deixado. Não temam, meus irmãos, minhas irmãs. Está na hora de ir. Deixar cada qual realizar suas tarefas, suas necessidades. Vocês que escolheram retornar, não seria justo com vocês se empreender a tantas necessidades. E também não é justo com aqueles que... Que ainda escolhem as necessidades. Veja que é apenas um cálculo do tempo de vocês que só mostra o quão antigo vocês são, o quanto vocês esperaram tanto por esse momento de retorno à casa onde tudo vem à tona. O quê? Acharam que para todos sempre teriam questões e mais questões a serem resolvidas? De jeito nenhum. Ah. Retornar a casa é belíssimo. É belíssimo. E quando você experimenta, você até se afirma porque eu se curei tanto e eu não fui antes? E vejam que vocês podem estar em casa. Mas continuando aqui. Esta é a grata oportunidade. Onde há tantos anos, todos vocês aqui achavam que precisavam ser especiais. Para estar nos reinos dos céus. Pois bem. Eu vos apresento o reino dos céus em seus corações. É aqui. É aqui. Mas como é isto? Somente o é. Quando eu fiz a transição também, nem sempre fui Miguel Arcanjo. É apenas um cargo. Plasmado para vocês. Para realizar o trabalho. Mas quando eu voltei para casa. Eu entendi tudo. Mas. Sinceramente. Eu nem precisava entender. Porque quando se está com o divino. Você não pergunta mais porque você é a própria resposta. Então, tudo que você permitia te prender é solto. E você tenta se encontrar neste solto. Mas posso dar um conselho para vocês que estão voltando a experimentar esta sensação E que se eternizará. Apenas vivam, apenas sejam e abracem suas mentes, dizendo: É, você morreu, porque a minha verdadeira mente é Deus. Então eu sou tudo Eu sou nada Eu sou qualquer coisa E eu estou em toda parte E neste inteirinho Vocês vão encontrar maneiras De ser este, reinos, este reino dos céus aqui. Ao oh, acaso vocês não estão no céu? Onde está o seu planeta? Está localizado aonde? Flutuante aonde? No chão? Hum? Ou vocês estão flutuando em algum lugar? deste universo. O paraíso é aqui e vocês estão sendo direcionados de forma avassaladora. Tudo que vocês reinventaram, criaram, cada passo, todos. Foram de suma importância e como vocês são criativos. Quanta coisa que vocês criam. Claro, são deuses. Que bom. Que bom que vocês fizeram isto por si mesmos. Mesmo com as criações que muitos de vocês condenam. Mas observem por outra ótica. Como eu saberia se eu não tivesse experimentado? Se eu não tivesse criado? Agora vocês sabem. Vocês viveram, vocês experimentaram. Vocês eclodiram informações. E pronto. E a busca para. você de outra maneira olhando a vida com uma nova perspectiva não estando somente acoplado em seus corpos físicos mas com quanto que você diz por enquanto, ainda verbalmente, porque em breve será diferente, a comunicação, na verdade já o é, mas vocês entendem o que estamos querendo dizer? Você sente o que fala. E esta comunicação está a levar vocês para um outro lugar. para as batidas das ondas do mar, para a praia calma, onde vocês observam que nada mais prende vocês. Porque você se sente vivo em todas as partes que compõem o seu eu. Se quiser ter uma visão do físico, verás um aparelho telefônico ou televisão. Se quiser ver através do seu corpo mental, você vai estar nessa praia, sentindo a brisa desta comunicação, a paz. se quiserem ver com seu corpo emocional, você vai estar abraçando muitas pessoas. Todas aquelas que um dia você não gostou tanto, dizendo, agora eu entendo, desculpa. Se quiserem ver com seu corpo etérico, você estará acessando uma tranquilidade e verá o teu corpo físico em chamas de brilho, entendendo que a tua missão aqui está mudando o ciclo. O teu corpo astral estará fardado como um grande trabalhador da luz em honraria, clareando outras zonas que serão de grande elevação neste plano, que até pouco tempo não estão elevadas assim, mas o será. Seus corpos astrais estão em festa. Vocês vivem um grande encontro neste momento. E se intercomunicando com tantas outras dimensões que compõem quem vocês são, vocês se reúnem num elo sentindo um ao outro porque vocês escolhem estar em comunhão até o infinito até a fonte isto é o que vocês leram há tanto tempo chamado conexão Eu estou, eu sou. Pronto. Então vocês vão começar a viver realmente espalhados por aí. Aceitando os movimentos. Sorrindo muito mais. Vocês raramente vão pedir alguma coisa. que vocês saberão, afinal de contas eu cocrio. Sua vida sozinha não terá muito significado, mas a sua vida em grupo será o seu deleite. Você vai querer ir a campo. Não vai sentir tanto mais necessidade de estar sozinho ora isso não existe mas com quanto que vocês estivessem ainda alinhando quem vocês são é claro esta etapa existiu e nós entendemos a importância dela mas se você é tudo você nunca está só é apenas uma ilusão. Achar que se recolher é estar só. Vejam a preciosidade de ser em efetividade a fonte. Aqui e agora. Os deveres e as obrigações acabaram. Porque vocês se entregaram ao amor. Vocês se entregaram ao amor. Numa acolhida que não tem fim. E quanto mais rápido vocês o disserem, que não há um caminho para se chegar, mas você o é. Mais internalizada fica esta verdade. Porque não adianta dizer e lutar contra o seu dizer. É dizer, saber e ser. Esta força que vem Trazendo a essência perdida. A luz deixa clarear. Deixa clarear. Seja a própria fonte da vida aqui. Respirando. Internalizando e aterrando. Da cabeça aos pés. Sim, sempre esteve aqui o tempo todo, mas faltava vocês quererem enxergar e trabalhar por isto. Nunca, em toda a história da humanidade, tivemos tantos trabalhadores voltando a se lembrar de quem são e vocês processaram muito rápido as informações. Muito rápido. Muito. Toda onda... do que é dito como obscuro... só era tão mais forte... porque assim vocês queriam. Nós apenas assistíamos esperando uma oportunidade para que vocês reconhecessem que o mundo era como é por conta de sua insistência em não confiar, em não ser. Foram muitas passagens se engajando de não ser. E agora em tão pouco tempo vocês se engajaram de uma vez só, ser. Então muitos estão experimentando estas entradas no Reino dos Céus que está aqui. É uma frequência minha família. A porta da casa é uma frequência. Mas para se estar, todas as outras precisam estar em comunhão, no amor e na compaixão. Compreendem? Não é fingir que não temos uma frequência ruidosa. É compreender e entender mas alinhá-la junto neste pedestal que brilha como farol chamando por vocês. Apenas percebam. Está em todo lugar. Mas eu vejo que a maioria visualiza vindo do alto ainda. É a crença. E se não vier do alto, e se vier do seu coração, como seria? Aproveite os códigos para mudar esta crença. São vocês. São vocês. Sendo. Você não busca, vocês já têm entendimento para entender que vocês são. Todos vocês o são. A minha família que está acordando, a minha família que voltou a se erguer para o amor. A minha família, todos vocês, se levantem, ergam-se, abram as asas para a felicidade. A vitória chegou de você com você mesmo, criador e Criadora. Ninguém pode te impedir. Ninguém pode te derrubar. Isto não existe. Sempre foram vocês. E mesmo aqui, neste plano, com quanto que você comece a realizar outras criações diferentes dos, do inconsciente que vocês não tinham consciência. Mesmo diante desses momentos da sua nova criação versus as criações antigas, nem elas podem. Porque se você se disser eu sou a luta acaba. A criação antiga luta, impõe e repudia, condenando-os. A conexão divina só ama. E quem ama não luta. Apenas ama. Sabendo que tudo está certo como tem de estar. Que o circuito energético de cada qual irá encontrar endereço certo para se renovar. Assim como vocês. Assim como foi comigo. Assim como foi com todos nós. Honramos, estamos todos em guarda, fazendo honrarias, direto do comando da luz. Somos os anjos e arcanjos, protetores deste plano e de cada irmão e irmã. E agradecemos tamanha entrega neste momento que para nós também é considerado como um grande marco e virada de ciclo neste planeta. Agradecemos, agradecemos. Agradecemos com amor, com amor, no amor para todo sempre. Miguel, eu me... cometi encerrada. Sou fã de carteirinha. <risos> amo as comunicações de Miguel. Amo, amo, amo, amo, amo, amo. Tem é tanta verdade, toca Ai. tão profundamente o nosso coração. Ele traz com tanta clareza, de uma forma tão simples, aliás, eles todos né, nos trazem coisas muito profundas com simplicidade porque a luz é a simplicidade nós é que gostamos muito de rebuscar para fazer de conta que somos aquilo que não somos porque em essência, somos luz e somos simples e quando ele fala da morte, né, da nossa morte, gente a gente precisa realmente despertar para isso a gente precisa morrer para o que acreditamos que somos, o que nós trouxemos até agora aqui no planeta, para sermos quem somos. Sair da ilusão da 3D para viver a realidade da 5D, e mais, né? porque é a nossa essência que a gente está chegando lá. E ele toca em ponto muito profundos. Eles sempre nos dizem, né, Marisa, que vão repetir quantas vezes forem necessárias até a gente entender, compreender, para que eles possam passar para a próxima etapa. E nessa etapa, eu percebo assim, que eles trazem muito, pelo menos assim, no nosso trabalho, é que nós somos luz e que a gente precisa se reconhecer. Todo o nosso trabalho aqui é de auto-reconhecimento. A gente não está trazendo nada de como é que se diz assim, sensacionalismo, nada disso. A gente está trazendo consciência, consciência do ser. Você é essência, você é luz, você é amor. E quando a gente recebe mensagem desses seres que nos dizem né, que já passaram por isso, que já viveram essa trajetória, eles conhecem o caminho. Eles estão nos mostrando o caminho. E a gente, às vezes, ainda faz de conta que não está ouvindo. <risos> é, porque aqui é muito distraído, né? É muito divertido do ponto de vista, é né? Que não é a diversão do ser, né? Porque é, quando a gente está expandindo, a gente se diverte muito. E é tudo muito leve. É. Né? Né? Quem participa das lives vê que a não. gente de boa, né? que a gente ri, que a gente brinca, e que não existe aquela coisa da, das religiões né? e das seitas de que Isso. precisam ser sérios. Né? Uhum. Porque a humanidade é uma coisa pesada, densa, com culpa. Né? A gente tem que estar tá sempre se vigiando para se culpar. Não é e verdade. Gente, né? E a gente traz hoje em dia a leveza do observador. Se observe, Beleza. não se julgue, não se critique. Né? E Miguel traz isso com tanta, tanta clareza que depois não tem muito o que a gente falar, não, não, Marisa? Não tem, a gente fica... Hein, hein? E, <risos> ah, ele começou a... A falar assim, eu, uhum. eu, eu vi claramente, né, nessa, uhum. nessa outra dimensão, é, é, foi muito bonito ver dessa maneira, né, que eu tava, é, é como se eu tivesse, vai explicando de uma forma mais humana, uh, vibrando na mesma sintonia ali que ele, mas ele se acoplando desse, desse corpo átmico, né, e a gente Fazendo uma fusão é, de, de sinergia ali, aí eu vi a energia fuu, descendo assim e vim aqui, né, para a gente estabelecer a comunicação. Mas lá ele ainda estava plasmado como uma personificação, só para eu saber o eixo de direção, mas era muita luz assim. Mas eu via, via a farda, via aquela, aquela loirice dele. Ele é lindo, ele é tremendamente lindo, né. É, de, também diferente né, dos desenhos que tem aqui mas é absurdamente lindo e, e aí a gente comunicando né fazendo essa fusão através do, do nosso cardíaco e do nosso olhar então era igual mergulhar no olhar dele assim e, e ficar perdida na história de como é, ele fundiu como que foi feito e aí também se misturar o que esse fractal aqui está vivendo, né? Que é sempre a mesma coisa, na verdade. No final das contas, <risos> a gente só cria algumas maneiras diferentes, mas foi muito linda. E conforme ele foi, que nem quando ele falou da morte, é, foi exatamente o que aconteceu instantes atrás no curso. Né? Eu estava vendo a minha alma Uh, o meu fractal, um dos meus fractais, esse aqui, rompendo um, uma conexão energética, era, uma, era um rompimento mesmo, com um, um conglomerado um, escuro, sabe, acinzentado assim, de energia, de padrão, sabe, era um, um bololô, assim, mas foi tão espontâneo, eu não, não pensei, eu só vi, assim, rápido, um, uma ruptura, eu fazia assim com a mão era um véu bonito que tinha no braço desse meu corpo búdico ali, ele só fazia assim, ó não, e falava não e aí girava uma luz linda, dourada e aí o Miguel colocou a mão assim no ombro, e isso várias pessoas vivem do mesmo processo, tá eu só tô dando a síntese desse fractal, mas todos somos é a mesma coisa, é o mesmo lugar, tá Aí eu olhei e falei, e agora? Nossa, parece que eu morri. E ele, mas você morreu. Eu falei, que estranho, ele despede de todos. E aí eu fui despedindo, foi muito incrível. Parecia que eu beijava a terra, assim, sabe? Assim. E, e aí veio um choro bonito, sabe, gostoso de, de tchau, até logo, valeu a pena. Vocês, todos vocês. É... Nossa, a gente está chegando num lugar todos nós, né? É, não é até logo para eles, né? É, uhum. é até logo para todos nós unidos nessa fonte, porque todos os fractais vão se unir. Vai acontecer. E aí, eu, aí só veio, só vai. Agora uhum. você tem que. Ir. E aí eu me perdi em nada, né? Nessa poeira, assim, fui indo, indo, indo, indo, indo. Sabe quando estoura que parece que você sai de um universo e vai para outro? É, foi essa sensação, né? Indo, indo, indo, e eu vi um monte de gente vir e a gente se divertindo, assim, ah! tipo o play center, né? Uhul! É, mas com aquela saudade e responsabilidade é, e, e gratidão, porque é, é muito tempo num sistema, é muito engraçado, ficou essa saudade. Aí eu vi o quanto nós somos realmente apegados a é, a forma humana né foi mas como é que é que eu vou é tipo agora eu desencarna eles não a unidade continua viva lá até essa data e tá tudo bem aí depois a gente tira tira o fractal de lá né aí eu Ah tá bom é, é só isso é nossa, o <risos> que, que é isso? Mas eu fiquei com um cheirinho de... de eu fiquei com um frescor de túmulo, gente. Foi engraçado, mas sem peso, tá? Sem peso. Fiquei tipo morte morrida, que fiquei assim... Eu acho que vocês perceberam, no começo, eu estava assim... Nossa! Algo, muita coisa morreu aqui dentro, né? Mas para eu renascer, só ao renascimento com com a morte dos padrões né? e não é morte de raiva que eu tive que destruir, não é que o ciclo acabou, a gente tem que saber enterrar, então o Miguel está me passando uma, uma alusão muito legal aqui para transmitir para vocês, assim os padrões eles estão repetindo porque vocês não enterraram eles enterra, acabou vocês ficam desenterrando o tempo inteiro isso. E isso tem que acabar. Porque vocês experimentam o êxtase e depois vocês correm apegados atrás do padrão. Vocês voltam para o cemitério isso. e desenterram os corpos que precisam descansar, que precisam ser ressignificados e limpos pela mãe natureza. Porque energeticamente é esse o ciclo que se acontece. E que incrível isso que ele trouxe, é verdade, né? É, muita verdade. Uma coisa que ele trouxe também muito importante é como nós ainda precisamos às vezes eu falo as coisas e fico tentando colocar dentro dos conceitos para a pessoa entender, né? É. E é a mesma coisa que, que eles fazem, né eles precisam colocar dentro dos nossos conceitos, senão a gente não absorve o que está sendo dito. É, ele diz assim, vocês pensam que estão vindo do alto? Não, está vindo do coração. Ah, é? Então, assim, o quanto nós temos esse conceito né, de que está lá né, e não está cá. Então, eu estou recebendo do alto. A gente faz isso apenas como uma analogia, como uma conceituação maior, para que a gente possa entender. Mas tudo acontece ao mesmo tempo. E eles estão trazendo muito para a gente, os seres das estrelas todos, a questão da abertura do coração. Não tem como a gente dar o próximo passo se a gente não abrir o coração. Isso é fato. Não é faz de conta, é fato. Né? Então, a gente precisa sair da mente lógica e racional e ir para o coração. Este é o nosso comando. A gente precisa sair da lógica e ir simplesmente para a intuição. Aceita o que vem pela intuição, o que o seu coração está te trazendo. É um aprendizado, gente. Então, não é assim, é um aprendizado. E o que vocês trouxeram aí, né? que, ele, que ele te passou o recado? Vai, ah, tem outro recado aí. Meu Deus do céu. Ah, lembra do encaminhamento que a equipe toda fez, aquele monte de gente? E era um monte de gente, né? E a própria fonte ali. Ah, o que, que foi aquilo? metade dessas pessoas eram as nossas personificações. Caramba. causando na atmosfera planetária. causando. E eles recebendo, recuando, por isso que teve essa virada. Né? Não só do grupo, claro, é, mas assim, tiveram outros também. Era, um, era uma chamada iminente para a luz ali. Foi muito intenso eram mais de milhões de pessoas, só que parte delas, eles estão falando, a metade, olha a metade, olha a metade, e aí trouxe a visualização, né o Miguel, olha, olha, observe, observe, aí eu vi, é, eram plasmações nossas, seja de outras existências, seja de uma linhagem ancestral, é, seja de forma pensamento, era muita coisa, então, assim, foi realmente um, um... Os espíritas falam desencarne. Mas eu vou falar um desencarne coletivo do eu de padrões antigos. Perfeito. Uau! Eu nunca chegaria nesse contexto, jamais. É que ele me mostrou, assim, ficou mostrando a imagem. Ah, por que, que você está é. mostrando toda hora essa imagem? Que, que raio que os Pacová não estão entendendo. Aí ele olha, olha, e aí eu entendi. Aí ele me explicou aqui que é por isso que deu algum deu essa sensação da e que não é sensação pare de dizer que a sensação foi verdade vocês morreram isso para eu. Deus viver Olha nesses processos a gente morre mais intensamente né? como nesse que nós passamos agora hum. que morremos em muitos dos nossos aspectos personificações em muitas das nossas histórias e experiências mas todos os dias, se nós nos observarmos, nós podemos perceber conscientemente que nós podemos morrer para determinados aspectos nossos. E esse é o nosso trabalho. Porque, sabe, Marisa, o que eu percebo assim é que às vezes a gente coloca muito na mão da espiritualidade, dos né, seres das estrelas, dos mestres e tal, é, a nossa liberação. Mas o convite é olhe para você, vai para dentro e faz o seu trabalho conscientemente. Então, se você Exato. desperta para alguns dos seus aspectos que não condizem com a realidade que você quer viver, você pode conscientemente morrer para aquele aspecto seu. Exemplo, ciúme. Né? Você se percebe, sei lá, ciumenta, né? Ou é raivosa, ou qualquer outra coisa, né, desse que chega pra gente e muitas vezes nos toma, e a gente pode aos poucos ir se despindo disso. Acho que é coisa que a gente precisa mais se despir do nosso ego. E aí a gente vai soltando, soltando, soltando, soltando para viver a nova realidade. Ninguém vai para nova realidade levando a velha. Não adianta, gente, eu fiz mudança, eu trouxe um monte de coisa. Né? física, é né? material. Mas muitas coisas ficaram lá dos meus outros aspectos. sabe Quando eu vim para cá, eu estou vivendo outra realidade. Estou deixando muita coisa. É, é isso. É isso. E quanto, e quanto a trazer de volta, agora aqui eu vou falar. É assim, a gente pede, pede, pede, pede, pede para soltar determinada situação, pessoa, seja lá o que for, da nossa vida. E aí, lá um dia acontece alguma coisa e aquilo sai da nossa vida. Aí a gente vai lá catar de volta, porque a gente sente falta daquela energia, sabe? Às vezes uhum. a gente está tão atrelado uhum. daquela energia, na verdade, a gente está tão atrelado àquela energia, porque assim, tudo que está na nossa vida, nós atraímos. Atraímos por ressonância. Exato. Então, aquela energia estava lá, atrelada. Quando a gente corta, quando a gente faz muito divórcio energético, você diz, ah, não funcionou, não funcionou, porque você foi lá catar de volta e trazer. Né? Porque o corte energético foi feito. Mas aí você uhum. ficou lá inconformado. É. E agora ter que viver o novo e não estar acostumado a viver o novo. A gente está acostumado Exatamente. a as repetições. Por quê? Porque a gente Exato. se sente confortável. A gente se sente confortável uhum. porque a gente conhece, a gente sabe o resultado. Né? E quando é o novo, a gente não sabe o resultado. A gente vai ter que se arriscar. É, e, Beth, você está falando, a, a Maria Darcy Pereira falou oh, eu sinto que morremos todos os dias em muitos aspectos. É verdade, isso eternamente, né? literalmente. É que o que a gente estava falando, Maria, hoje... É que hoje foi uma, uma morte bem da morrida no extremo. Foi igual pegar um batalhão de histórias de padrões de repetição e fazer velório. Foi nesse aspecto, entendeu, Anja? Foi, mas você está correta, tanto que a gente tem renovação celular a cada 24 horas, e, e é justamente por isso, né, para a gente ter a vazão do novo de novos aspectos mas ainda assim sabendo, seja com as mudanças de personalidade que a gente tem ao longo de uma ou de muitas existências, porque experimentar é preciso, isso é vida, né mesmo assim aconteceu a, a insistência da repetição, tanto que pode ver, hoje eu estava comentando com uma querida que eu atendi, que ela é uma grande psicóloga, aliás, e ela, nossa, eu vejo meus reproduzirem padrões, né? Eu falei, é, é a referência avatárica deles. Né? Eles não foi ensinado desde o início que, que tudo isso é um padrão, que eles não precisam aleatoriamente usar, que eles podem questionar se faz sentido usar, né? Mas como eles se sentem seguros, e foi a via de aprendizado que foi inserido não só por linha comportamental, de observação, referência psicológica, mas e também uma predisposição genética ali, né? E fora a predisposição é, do registro acástico ali, que está bombando. Então, assim, a gente vai começar a ensinar... As, as crianças já vão vir com essa percepção, né? Claro, os, tantos play de anos vindo. Mas é, vai ser diferente a dinâmica, né? Eles não simplesmente vão deixar... Uh, o, o comando avatárico de ressonância de resultado padronal comandar eles vai ser o contrário é mais claro que hoje ainda é assim não é que é errado é, é só um sistema que nem eu aqui eu reconheço vários sistemas que tem seja do engraçado do sério do não sei o quê que eu sei que eu tive uma herança genética e blá de outros lugares e, mas eu uso com consciência, isso eu quero usar, isso agora eu não estou querendo muito. Você começa a tomar posse e quis mudar essa personalidade. Né? Ah, tem como eu mudar todo o sistema genético do qual eu herdei. Sim. Sim, tanto que nas cidades intraterrenas, e a Beth né, também já tem, já recebeu essas informações, eles trocam de corpo o hora que eles quiserem. Para eles tanto faz. Assim, ah, estou conversando com um cara moreno, não sei o quê. Aí, de repente, passa um cilindro nele, ele, ó oh, eu posso ser loiro, eu posso ser ruivo, eu posso ser roxo, eu posso ser o que eu quiser, posso ter a idade que eu quiser. Eles já têm esse grau de maturidade, porque é tudo quinta, né lá o corpo é sutilizado. Então, eles já têm a, acesso à composição de materialidade, eles entendem o um funcionamento celular, então eles transmutam, eles mudam, né? Eles fazem mutações, igual a o filme Lucy, né? Que no final ela faz os movimentos, né? É, é isso que acontece lá. Então, simplesmente eles fazem projeção, né? De quinta para outros lugares mais sutis em plena consciência, eles já conhecem o estudo, tudo que eles viveram no passado, isso não fica remoendo, ai meu Deus, o que, que é isso, eu tenho que resolver? Eles já nascem com maturidade, entendendo que aquilo já foi e que eles têm um outro gradiente a ser sustentado. Então, eles vêm mais maduros, é, já com essas competências é, abertas. E é esse nível de consciência que vai adentrar aqui, né? Então não vai ser, até brinquei com a Marcinha, acho que ela está por aqui, que não vai ser nenhum sacrifício conseguir emagrecer, gente. Vocês vão poder trocar de corpo, né? Mas agora não temos essa realidade instalada, porque a grande maioria mais acredita numa dietinha low-carb. <risos> <risos> Ou nos botox da vida, né? Mas se botasse confiança, minha gente, vocês iam ver a pele de vocês regenerar, isso é fato, né? Mesmo assim, é muito engraçado, é, é inacreditável, mas como tem a crença e, e, e esse peso ainda no geral, né então é, esse tipo de coisa não ocorre, ainda não, mas é verdade. É lindo saber né, dessa máxima capacidade de, de ser um praticamente um mutante que muda, eu mudo, eu faço o que eu quiser, é isso, é aquilo, tanto faz, não... Que não é um problema. E aí, aí o povo é preocupado com dinheiro, né? Que dinheiro! <risos> que dinheiro! Ai, meu Deus do céu! Ai, foi, gente, Ai, vou te falar. Foi tão isso. engraçado outro dia, começando, né, Marisa? A gente estava conversando sobre dinheiro. Não foi sobre dinheiro, né? Mas chegou no dinheiro, falando para ela assim: desde 2021 eles me trouxeram um trabalho para ser realizado de construção de uma estrutura física. E aí, quando eles me trouxeram, eu fiz o desenho e tudo, né? Eu canalizei os desenhos. Aí eu disse assim, como que eu vou realizar isso tudo? Isso precisa de muito dinheiro. É. E aí no final a gente estava dando risada, né? Porque assim, <risos> gente, eu vou materializar, vamos materializar. É. E é assim, isso. a gente tem confiança, o dinheiro chega, o dinheiro cai no colo, a gente ganha uhum. as coisas. É lógico, você que cria, né? Chegam. Você, você que cria. Chega. E sobre Mas todos os aspectos precisamos, é para as nossas crenças todas de dinheiro, crenças todas limitantes de que a gente não tudo, pode tudo, e de todos os aspectos, a Marlene tá falando né que a, o São Germain já ensina isso aí uns de tempo sobre o rejuvenescimento, ele ensina isso a, a tudo, e a galera nunca, é aí uns de tempo, só que não, porque o pessoal não entende a gente tem grupos que, que ascensionam nesse período de íons terreno aqui, que é muito pequeno. E mesmo eles falando, codificando, porque o Tico e Teco. Tutu, tutu, tutu, dá uma demoradinha para cair. Então, assim, não, Marlene não tinha sido suficiente, né, amiga? Agora, quem sabe, quem sabe a gente confiando, agora a ficha realmente caia para a gente ser. Como o Miguel falou, é só ser. Nós precisamos é ser. de ação. Ação, movimento. Porque, assim, saber a gente sabe muito. Nós temos muitas ferramentas. Eles é têm nos trazido muita coisa. A tecnologia deles é avançadíssima. Uhum. Aqui na Terra, os nossos cientistas não chegaram nem um dedo clean, né? Não e eles estão fazendo sei. isso para a gente o tempo inteiro, através de canalizações, através dos canalizadores, através das pessoas que estão se colocando à disposição. Nós não viemos aqui, caindo de paraquedas. Né? Nós viemos porque nós escolhemos vir neste período, neste tempo, para fazer esse trabalho. Nós começamos, muitas vezes, sem ter consciência do que estamos fazendo, né? qual é o nosso trabalho. À medida que a gente vai assumindo e adentrando, vai ficando mais claro para a gente qual é o nosso processo, qual é o nosso trabalho, né o que, é que a gente está realmente trazendo de transformação. Transformação para o planeta, transformação para as pessoas e transformação para o todo. Uhum. Eles assim ah mas isso, mas aquilo, não, não tem mais isso, mas aquilo, não. A gente escolheu. E a gente, cada dia, ganha mais confiança no que somos e no que fazemos. As coisas hoje chegam, né, Marisa? A gente recebe as informações, eles trazem para a gente um pacote pronto. onde eles trouxeram para a gente esse trabalho para a gente fazer juntas, né? É, primeiro eles mandaram a gente fazer o projeto Ascensão, né? Depois eles disseram para a gente trabalhar juntas e aí eles trouxeram logo assim encarrilhado um monte de coisa para a gente trabalhar e a gente então foi recebendo os pacotes de informação e fomos trabalhando em cima disso mas por quê porque nós fizemos uma escolha prévia de nos colocarmos a serviço né? de ancorarmos aqui à luz do planeta tá vendo sua pelezinha de porcelana Gente, a gente precisa aprender a conversar com o corpo. É, ele pede, gente, ele pede umas coisas tão bonitinhas nessa segunda, porque final de semana estava intensas transmutações no geral, né? Aí o corpo, yoga! Yoga! E eu, ai, vamos fazer yoga, vem! Gente, que coisa fantástica, formidável, foi, foi até diferente. Eu faço há muitos anos yoga, mas aquele ali, sabe quando você escuta e você tá com o corpo junto, assim, e foi lindo ver o que que tá acontecendo, porque todo o trabalho que a gente sai aí é uma diquinha que fica no nosso campo, gente, pelo amor de Deus, presta atenção dica da mamá. Eu via, e eu nunca tinha visto assim, eu vi que tinha as coisinhas que a gente tinha que né, dar uma... Saiu do campo de trabalho, um arcanjo, ele se regenera, ele faz trabalho de limpeza, de recuperação. Você acha que eu, ali, num fractal que está como o mortal temporariamente não preciso? Óbvio. Mas como foi intensivão no final de semana, quando eu fazia as posições, aí aconteceu uma, uma clarividência muito forte. Que eu estava com um espelho na frente, assim... Eu fiz, ah, no meu peito começou a desencaixar um monte de holograma que eu tinha limpado. Um, mo um monte, assim, tudo coisa que eu nem crio mais para mim. Eu não crio mesmo. É, não estou afim, não quero, não tem nada a ver. E aí, mas não saía do meu âmago, mas era uma, um, era uma tipo, uma capa, assim, que, que foi ficou um pouquinho armazenada, um, assim, um tanto assim de distância. Né, ali na pele, mas parecia que estava saindo do meu peito. E eu vi essas imagens. E o que, que é isso que está saindo do meu peito? E, e cada torção, cada esticada, cada conexão que eu fazia quando eu esticava, se eu sentia esticar os chakras e buf, saía aquele arsenal. E eram várias vozes, várias formas de pensamento, padrões. E eu, nossa! Uau, quanta coisa! Eu falei, por isso você tem que se torcer. Eu falei, ah, igual quando vai torcer a roupa que você acaba de lavar e faz assim, ó, pra tirar o líquido, assim, tirar a roupa, a água suja. né? É isso mesmo. Muito bom. Gente, Com é delicioso. É surpresa. Consegui, não, aí. Voltou. Mas, enfim, voltou? Gente, gente, voltou. É uma delícia a gente fazer a parceria com o nosso Eita. corpo. Então, conversa com o corpo, ativa os seus é. códigos. Ah, é muito. Ativa, você pode. Não é ninguém fora, não. É você. Você sendo dono de você. Você assumindo a responsabilidade por você. E sobretudo, comece a escutar o seu coração. Escolhe a partir do coração. Sai da mente lógica de fazer conta para saber se você vai fazer aquilo que o seu coração lhe diz que é a expansão para você. Sai daquela de fazer lista de prós e contra. Sai dessa. Não é? Vai para o coração escolhe lá! você vai sentir assim, ó. É, então, é isso, maravilhoso. Já temos um agora, Marise. Obrigada. Hum, um beijo no coração beijo. de Fez vocês. Uma linda semana. Aproveitem para morrerem. Morram. E surgirem <risos> beijo, bom Isso. renascimento para todos nós. Né? Isso, beijo. Ai.